Olá pessoal, tudo bem? É a professora Angélica de novo. E vamos a mais agora uma videoaula. Já fazer uma bateria de, de videoaulas de coisas, é, de coisas inaceitáveis do SketchUp, tá? Que o pessoal erra bastante, tem dúvidas. Então a gente vai mostrar algumas coisas que geralmente o pessoal faz aí e, e tá errando, tá? Então eu peguei, eu fiz aqui um perfil de 6x8. Já adiantando... Que não tem muita edificações na matéria de desenho, e creio que na faculdade também, vão receber um plano, tá? talvez maior ou menor. Você tem que desenvolver em cima desse plano, vou dar um exemplo aqui: 10 telhados diferentes. Então, como o pessoal vai saber, os primeiros, o pessoal, tá está com né, a fazer os básicos: uma água para cá, uma para cá, ou uma para cá, outra para cá. Vai fazer uma inteira, tá? ou vai pegar fazer uma maior que a outra. Vai chegar um, um certo momento que vocês vão querer fazer uma coisa diferente, né? para agradar o professor e para testar a nossa criatividade na, na, na prática de criar um, um telhado. Tá? Então é o seguinte, na minha época do técnico eu vi isso tá? É, e creio que muitas pessoas façam isso. Eu dei aula, um ano, aula presencial de SketchUp. Tá? Então, eu tinha muitos alunos de, de arquitetura. E já também apre, apareceram com, esses, com essas dúvidas aqui de, de fazer telhado. Tá? Muitos deles apareceram com a mão na mão, riscado, né? Com o telhado assim, ó. A pessoa pegou, fez isso aqui, ó. Tá? Eu digo que esse, esse tipo de, de exercício é, é para para treinar que a nossa nossa criatividade para criar os telhados tá inclinações diferentes só que é o seguinte né o professor ele faz isso também para ver o que é o que o pessoal está aprendendo nas aulas de desenho tá então é o seguinte isso aqui tá errado tá pegar um um, um meio aqui de um aqui no centro e trazendo uma ponta assim aleatoriamente tá errado por quê eu tenho aqui nessa linha e nessa linha, tá, eu tenho um ângulo de 90 graus. Eu tenho que pegar o centro dela, pegar 45 graus para a gente poder trabalhar o nosso telhado, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vocês podem fazer no SketchUp, né, ou na mão. é o seguinte, então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar aqui a ferramenta, tá, de rotacionar. Eu vou pegar numa ponta até na outra, e vou trazer pra dentro, tem que apertar ctrl, se eu não clicar ctrl, vai acontecer isso, ó. tá, então aperta ctrl e eu vou digitar aqui no meu teclado 45, ok, olha só, já ficou diferente, né, ah, posso fazer aqui, em vez de fazer aqui do lado? pode, mesma coisa, tá, como é 90 graus, então eu vou pegar no lado, clico, e na outra ponta, aperto ctrl, 45 Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Ou aqui, tanto faz, né? Vou pegar a ferramenta aqui para rotacionar. Ó. trago para dentro. 45 Tá? Isso aqui é simples, é fácil. O pessoal erra na mão, erra no SketchUp. Tá? Isso aqui, se você fizer na, na faculdade esse tipo de erro no desenho feito à mão, né? já é uma coisa que o professor já não vai gostar. Tá. Vamos a, a, a, a segunda dica, essa aqui é a primeira da, das dicas aí do pessoal que erra, tanto na mão como no SketchUp. E agora, principalmente no SketchUp, na hora de fazer é, a inclinação do telhado. Tá? Vamos pegar aqui um exemplo, vamos pegar fazer uma inclinação de, 50, de, de, de 30 graus, tá? Eu vou clicar aqui nessa linha, botão direito. Opa! Uma informação de entidade tem 3 metros, então vou pegar aqui minha calculadora, 3 vezes 30 por 0,90, então vou fazer aqui ó, trago no eixo azul 0,9 e vou trazer aqui tá. Se eu dar a explicação que eu tô dando aqui, porque também um, um aluno de arquitetura também fez isso, tá? Então, Vamos aqui também, ó. Vou botar aqui 09 e ele fez isso aqui também, tá? Eu expliquei como fazer o de, de o ângulo de 45 e ele foi fazer em casa, né? Porque nas primeiras primeiros minutos era estiravam tiraram tiravam dúvidas da faculdade, né, de, de dos desenhos. Então a pessoa fez isso aqui. Tá? Então, ela me trouxe o um negócio aqui assim. Inverter faces e ela pegou e depois fez isso aqui: ó, Fiz um espelho de 12, de 12, de 12. Ela quis puxar um beiral aqui de 70,7 ponto ponto ponto Aí o aluno é fez isso, tá? Só que tá errado. Ele começou a começar a botar linhas e linhas aqui, ó, e tá errado. Isso aqui tem que ficar de ponta, não pode ficar quadrado, tá? Então é outro, outro erro que o pessoal tá cometendo na hora de fazer isso, tá? Então eu vou fazer aqui, vou voltar, que só que no meu, meu leite de 90, e eu vou trazer aqui a linha, vou trazer nessa ponta, tá? É. É simples de fazer isso aqui, né? o biju de sete cabeças, tá? Então é o seguinte, eu fiz aqui meu... Esse triângulo, eu vou clicar nessa linha, Ctrl nessa linha, nessa linha. E eu vou fazer a mágica agora. Vou pegar a ferramenta, siga-me, follow me, ó, tá aí. Ah, professora, mas se eu pegar e, e fazer isso aqui, a mesma coisa vai, né? Vai ficar tudo errado aqui de novo. Sem problemas. Vamos fazer de jeito mais fácil, então. Vou pegar aqui minha trena. A fita métrica. Aqui pode ser 10 centímetros. Só pra gente fazer aqui um exemplo. Eu vou traçar uma linha. Então, eu vou fazer o meu espelho aqui, ó. Vírgula 12. Posso tirar a linha já. Vou trazer fazer o beiral de 70. Vou fazer aqui um 05, 05, tá? É... Se eu fizer isso aqui e clicar nas linhas e dar um follow me, que eu já vou mostrar pra vocês o que vai acontecer. Tá? Eu vou fazer isso aqui nelas, tá? Depois a gente volta e mostra como é que tem que fazer. Vou pegar aqui o meu follow me. Cliquei. Ó, ficou de ponta, né? Clica na linha. Follow me. Aí faz isso aqui. Esse quadrado que ficou aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. É, se tu pegar com a fita métrica e trazer pra cima isso aqui, ele não vai fechar na frente. Então o pessoal vai fazer. O pessoal vai fechar aqui. Vai botar uma cumieira. É mas, é, mas vamos fazer do, do modo correto, tá? Fiz aqui meu plano. Vou pegar aqui no. Aqui no centro. Vou trazer uma linha pra cima, no eixo azul. Vou trabalhar com a fita métrica. Ó. Só pra gente poder. marcar aqui. Vou pegar a ferramenta lápis. E vou trazer aqui, ó. Tá? Então, já fiz aqui o meu, meu centro, que eu sei que vai ficar aberto. Então, eu vou trazer aqui na ponta. Posso apagar, mesmo essa linha aqui. tá Então, a gente vai fazer o seguinte. Agora, novamente, a gente vai clicar na linha. Na linha. Na linha. Vou pegar a ferramenta Siga Me, Follow Me. Ó. Tá aí. Aqui também. Linha. Linha. Opa. Segurando o Contro, dá tá, pessoal? Siga-me. Aí. Tá aqui. Tá, como eu não fiz ali uma, uma parte ali embaixo, ficou estranho, né? Mas é isso aqui pra fazer o telhado. Simples, né? Deixa eu voltar aqui, novamente. Porque não ficou... A hora que eu dei o Contro Z aqui... Eu perdi essa parte aqui ó um ponto opa um ponto zero cinco aqui então para gente não esquecer clica a linha control opa control follow me siga me linha linha linha e novamente Siga-me, tá aí, ó, como ficou bonito, ó, tá de ponta, direitinho, como tinha que ficar, a fechar essa parte aqui, tá? Pra fechar a parte, a gente já tem já nosso, já tá aqui, ó, só ligar as pontas, e tá pronto, aqui essa parte do, do telhado, tá? Aí, ó. Se eu tivesse feito um plano aqui, ficaria mais bonito, né? Mas é isso aqui. Fazer telhado é simples, mas não esqueçam das inclinações. Novamente vou fazer aqui ó vou aproveitar que está aqui e vou clicar aqui na linha. Pegar a ferramenta aqui rotacionar, CTRL ó, 45, novamente aqui pegar a ferramenta para rotacionar. Ctrl, 45, posso apagar, opa, posso apagar essa parte aqui, que sobrou, e aqui também a fazer agora o contrário, clica, clica na outra ponta, Ctrl, 45, aqui também, clique numa ponta traz na outra CTRL 45 aí olha como é fácil tá não existe aquele negócio isso aqui tá correto eu sei que muita gente que faz que já perdeu já os criatividade do telhado vai fazer uma coisa boba aqui se a pessoa fizer isso aqui ela vai levar um zero, tá? Então, certo, errado, tá? 45 graus, e aqui, não, nem sei que graus isso aqui, tá? Mas, correto, 45. Vamos ficando por aqui. Vamos para a próxima aula dos erros imperdoáveis do SketchUp. Até mais!